O papel da Justiça do Trabalho no mundo foi tema do primeiro encontro internacional de juízes de cortes trabalhistas. Palestrantes de países como Alemanha, França, Uruguai e Argentina puderam trazer um pouco das experiências de seus países. É importante que nós reflitamos sobre é, o papel da Justiça do Trabalho na, na pacificação dos conflitos trabalhistas para que nós possamos, a partir desses modelos, aprimorarmos também a, a, a nossa justiça do trabalho e discutirmos a partir dessas ideias, desses modelos, o que nós queremos, qual a justiça do trabalho que nós queremos no Brasil. O encontro foi em Brasília, nos dias 21 a 23 de agosto, e organizado pelo Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho, o Coleprecor, a Escola Nacional de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT e o Tribunal Superior do Trabalho, o TST.